Olá, meu nome é Celine Coletti, sou trabalhadora da Casa Espírita Irmão de Assis e estou aqui nesta noite para fazer o Evangelho, cujo tema é Meu Reino Não É Deste Mundo. Mas, antes da preleção, convido a vocês fecharem os seus olhos, inspirarem e expirarem profundamente, Deixando para trás as dificuldades do momento, deixando para trás as atribulações e focando neste momento único, neste momento especial de cada um de nós. E assim vamos colocando em nossa tela mental a figura de Maria, nossa mãe querida e abnegada, que nos recebe com seu manto azul, de proteção e de amor e nos envolve nos fortalecendo e nos tornando melhores e assim coloquemos agora em nossa mente e em nosso coração a figura de Jesus nosso irmão que está sempre ao nosso lado nos protegendo nos ajudando das mais diferentes maneiras e assim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 É o título do capítulo 2 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que vai uh, é uma frase, na verdade, né, de Jesus quando Pilatos, uh, entrado né, ali no, no palácio, uh, pede para que Jesus venha à sua presença e pergunta, és o rei dos judeus? E Jesus responde, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Então, essa frase né, que dá nome ao capítulo, faz com que nós possamos refletir um pouquinho uh, sobre essa mensagem de Jesus, que vem nos prevenir, vem nos ensinar para nós não darmos tanta atenção para os interesses materiais, mas sim para os interesses da alma. E quando a gente pensa isso, né? interesses materiais e interesses da alma, hoje em dia, diante da situação que nós estamos vivendo, desse mundo atribulado, Uh, nesse mundo que nós vivemos contemporaneamente, onde a gente é movido uh, pelo agora, pelo ter, pela pressa, pela invasão das imagens. Será que nós estamos trabalhando dentro da gente os interesses da alma? Né? É uma reflexão que eu convido a todos nós né, fazermos neste momento. Então, vamos pensar um pouquinho no que vem ser esses, esses interesses materiais e esses interesses da alma. Né? Um, são bastante distintos, vamos dizer assim. Se a gente fosse listar os interesses materiais, a gente colocaria né, o emprego, o dinheiro, o carro, a roupa, da moda, a preocupação com a matéria, com o estar bem com o corpo físico, é a plástica, é o botox, né? São interesses materiais, porque são interesses que são muito transitórios. Né? Se a gente for fazer essa lista, a gente está fazendo uma lista do que a gente quer ter, né? E, embora, vale lembrar, né, que Deus não condena esse, esses gozos terrenos, como está no próprio evangelho, né, e sim o abuso desses gozos terrenos em detrimento aos interesses da alma. Então, uh, quando a gente está falando, né, não significa que eu vou viver uma vida de pobreza. Não significa que eu vou andar a pé, se eu poderia andar de carro. Né? Uh, porém, quando eu valorizo, eu gasto o que eu tenho, o que eu não tenho para ter um carro quando eu não posso, ou para ter um melhor do que eu tenho, uh, aí sim eu estou uh, abusando daquilo que desse gozo terreno, vamos dizer assim. E quais seriam, né, como eu disse, uh, que Deus não condena os gozos terrenos, mas sim o abuso desses gozos, quando esses gozos falam mais alto do que os interesses da alma. E o que seriam os interesses da alma? Né? São aquelas coisas que fazem bem para o espírito. Aí cada um vai... Fazer a sua lista Para algumas pessoas Faz bem para o espírito Eu estar lendo um livro Uma boa leitura Ouvir uma boa música Assistir a um bom filme Refletir, meditar Praticar o yoga Praticar a meditação Observar a natureza, estar em contato com a natureza, né? a lista é, é infinita. Porém, alguns aspectos importantes precisam uh, serem lembrados desses interesses da alma, né? como a prática da caridade, a prática do amor em todos os seus sentidos, o amor que não subjuga, o amor que não está ligado ao egoísmo do ter, né? porque a gente tem uh, aquele amor muitas vezes que está um, ligado a esses interesses materiais, mas não é esse amor, é o amor que eu tenho não só para as pessoas da minha família, como aquele amor que eu tenho, a minha preocupação com aqueles que estão abandonados, né? que estão sofrendo doenças, Uh, enfim, diferentes uh, dificuldades e eu me condoer com eles e fazer alguma coisa para ajudá-los, né? Então, uh, desprender-se das coisas materiais, praticar a caridade, como eu falei, a benevolência, a abnegação e tudo mais que te, esteja ligado a, a esses... A, a esses aspectos. É a gente lembrar lá da, da passagem do Evangelho, quando ele fala das características de um homem de bem. É trabalhar essas características, é desenvolver essas características em nós, que nós estaremos desenvolvendo em nós o, os interesses da alma. Que, na verdade, é a gente colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E quando a gente pensa nessas duas vertentes ainda, né? nesses interesses materiais e nesses interesses da alma, a gente uh, se conecta a uma outra questão que está nesse capítulo 2 do, do Evangelho, que é a vida futura. Como, como ele fala aqui, o que vem a ser a vida futura. Se a gente retomar a... O, os antigos judeus, né? eles uh, acreditavam uh, que a vida futura seria recompensada por meio, né? como ele coloca aqui, uh, eles acreditavam que eles, uh, observando as leis de Deus, eles seriam recompensados com os bens terrenos com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Então, eles se pautavam na recompensa e no castigo. E quantos de nós não somos como eles? Quantos de nós não acreditamos, temos essa visão, né? Eu, quando era mais jovem, eu falava que muitas vezes a gente tinha uma visão capitalista de Deus. Né? Quantas vezes a gente tem essa visão? Né? Eu prometo alguma coisa para Deus em troca de outra. Uh, quando eu estou fazendo isso... Evidentemente que eu não estou trabalhando os interesses da minha alma. Eu estou trabalhando os interesses materiais. E é um aspecto para a gente refletir sobre. Né? Jesus e a, e a própria doutrina espírita vem nos mostrar que a gente precisa... que Essas coisas todas que acontecem né, na, na, na vida da gente... As vicissitudes, as dificuldades, elas não são um castigo de Deus, mas elas são resultado de algo que nós plantamos, de algo que precisa ser trabalhado dentro da gente. E, pauta por conseguinte, na nossa reforma íntima, na nossa transformação moral. Né? Então, ela vem... Uh, ele vem nos mostrar o quanto é importante cultivar os interesses da alma. O quanto é importante cultivar as nossas virtudes. E será que atualmente nós conseguimos investir nesses interesses, nesses interesses da alma... Quando a gente fala, né, o evangelho aqui, ele vem uh, colocar muito essa questão, num item chamado ponto de vista. Uh, que a gente, se a gente acreditar realmente na vida futura, a gente vai investir nesses interesses da, da nossa alma. E não, né, que seria o ser que eu tantas outras vezes já coloquei aqui. Uh, mas, se a gente acredita realmente que uh, tudo é transitório nesse mundo, a, as atribulações e as dificuldades também serão transitórias. E elas serão um, um aspecto, um ponto a mais para a gente evoluir. Evidentemente que quando a gente fala isso e a coisa não é com a gente, muitas vezes os outros podem dizer que a gente está... É fácil falar, né? quando não é algo que aconteceu na nossa família com uma pessoa que a gente gosta, que a gente tem uma grande afinidade. Mas, na verdade, a gente precisa aprender... A, diante das dificuldades da vida Se eu tenho realmente a fé né? Olha um outro interesse da alma cultivar, cultivar a nossa fé A nossa fé em Deus A nossa fé raciocinada Então, uh, se eu realmente acredito Que as coisas acontecem para a minha evolução Se eu realmente acredito nessa uh, transitoriedade, como eu falei, que tudo vai mudando, né? aquele ditado, né? não há, há mal que sempre dure. As coisas vão e vêm. Então, se eu sei que as coisas vão e vêm, se hoje eu estou enfrentando uma situação difícil, ela não vai ser para sempre. Se hoje eu estou enfrentando uma perda, seja... Uh, doente querido, seja de algo que eu queria muito e isso não me aconteceu, eu tenho que saber que isso tem um porquê e isso não vai ser para sempre, porque o tempo vai me mostrar as respostas, porque Deus vai me mostrar o porquê daquilo na minha vida. Evidentemente que para isso eu preciso estar aberta a... Não é verdade? Hum, e aí ele coloca aqui, né nesse, nesse, nessa parte do evangelho, ele fala assim... Hum, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Então, se eu acredito nessa vida futura, se eu acredito nos ensinamentos de Jesus, certamente a minha fé está evoluindo. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais exitoso. Então, a gente já ouviu né, tantas coisas, né, atualmente, essa questão da pandemia. Vai passar. Tudo vai passar. E pode vir uma outra, mas também vai passar. É como um dia de chuva, um dia de, de calor, um dia de, de muito frio, passa. Então, a gente ter a certeza de que nada é para sempre a gente vai, aos poucos, modificando a nossa maneira de pensar, modificando a nossa forma uh, de ver e, consequentemente, nós vamos modificando a, a nós mesmos. E ele ainda fala assim, uh, a morte nada mais restará de aterrador, deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se, a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Então a maneira que eu estou enxergando a minha vida hoje. Eu tenho uh, a certeza que Deus está fazendo o melhor para mim. Eu tenho investido nesses meus interesses da alma. Eu tenho investido na minha reforma íntima. Como eu enxergo essa vida futura que o evangelho está nos colocando. E gostaria de compartilhar com vocês aqui, desse livro que eu gosto, como eu já citei outras vezes, né? Vivendo o Evangelho, do Antônio Badu e Filho, na verdade é uma psicografia do Antônio Badu e Filho, uh, ele vai falar um pouquinho dentro desse daí, eu escolhi o item 4, que ele está explicando sobre o reino. Então, ele fala assim. Em sua luminosa passagem entre nós, Jesus ensinou e exemplificou o bem e a modéstia, a caridade e o perdão, a esperança e a humildade, a indulgência e a brandura, o devotamento e a abnegação, a perseverança e a paciência, o desprendimento e a coragem moral, a tolerância e a compreensão, a misericórdia e a benevolência, a fraternidade e a paz, a oração e a vigilância, a fé e o amor sempre. Jesus plantou as sementes da virtude na terra, transformando-a em abençoado campo de evolução espiritual. E embora tenha afirmado que seu reino não é deste mundo, deu todas as indicações de que ele começa por aqui. E ele começa aqui, dentro de cada um de nós. Então, que nós possamos investir nesses nossos interesses da alma, investir na nossa reforma íntima para que nós possamos realmente mostrar e cultivar a nossa fé inabalável no Cristo que veio nos ensinar e que faz sempre sempre o melhor para cada um de nós e que assim nós possamos a Acreditar que o melhor sempre está posto na nossa vida. E que agradecer é fundamental, que aprender a, a encarar aquilo que Deus nos mostra como uma dádiva como um presente, como uma aprendizagem, estar aberto a essa aprendizagem, é investir nesses interesses da alma, é investir no ser, é investir em nós, para nos tornarmos pessoas melhores, felizes, serenas, para que possamos fazer dessa encarnação, uma encarnação de aprendizagem. E eu vou encerrar convidando vocês a fecharem os olhos e ler uma oração que eu usei muitas vezes lá na casa uh, sobre a gratidão e que ela nos ajuda a pensar nos interesses da nossa alma. Então, eu convido vocês a fecharem os olhos e a ouvir com os ouvidos do coração. Hoje, quero cantar para a vida a música da gratidão, sabendo que tenho muito mais para agradecer do que, do que pedir. Por tudo que veio antes de mim, por tudo que virá depois de mim. Gratidão por todos os que me ajudam e que me ajudarão pois estas pessoas ensinam que estou na vida para aprender. Gratidão por todos que se apresentam como pedras no caminho, pois me lembram que tenho que ser podado para crescer forte. Quero cantar a música da devoção. Tenho muito mais para doar do que pedir, para a fé do coração de cada ser para Deus que está em todas as manifestações da verdadeira fé. Quero fazer um altar dentro de mim e reverenciar meus pais, antepassados e meus mestres, para que possa seguir em frente com humildade e honra. Hoje, quero cantar para a vida a música da meditação, sabendo que, que tenho muito mais para refletir do que pedir. Que as boas vibrações desse momento invadam a nossa mente, o nosso coração e se espalhem por onde estivermos. Que assim seja. Muito obrigada. Uma ótima semana.